Muito boa noite a todos, boa noite, Valnei, boa noite, Vidal. A gente inicia mais um, um quesito da, da nossa apresentação hoje. Eu me chamo Denilson, sou acadêmico do curso de Direito, do quinto semestre do curso de Direito da AGES, e trago aqui meus colegas, que também vão se apresentar, e eu deixo a cargo deles a apresentação. Valnei. Boa noite, colega Denilson. boa noite, colega Vidal. Né? A nossa colega Thelma, não está presente por força maior, né? aqui eu dou uma boa noite ao nosso convidado né? especial, meu grande mestre, professor, advogado, pós-graduado, em diversas áreas de direito, o renomado mestre do professor José Márcio Santana. É o qual estendo os nossos agradecimentos por ter aceitado né, esse convite e compartilhar conhecimento. Né? É, veja só, o nosso trabalho ele consiste é, na faculdade de Hades, né hoje em ano, em que é, existem projetos né, de curso de extensão é, e projetos de extensão, né? o que são, ou seja. É, são aqueles que ampliam a, a atuação em campo universitário, né, para além das aulas, das salas de aula, ou seja, é, uma articulação prática do conhecimento científico, é, do ensino e da pesquisa com as necessidades da, da comunidade, onde a, onde a nossa universidade se insere, né, é, interagindo e transformando a realidade social, ou seja, o que nós é, aprendemos em sala de aula, na, na, na teoria, né? é, o nosso objetivo é de se estender até a sociedade, muitas vezes mais até mais vulnerável, né? mais hipocrisia é, né? e suficiente, garantia de uma sociedade mais ampla e mais justa. É, pois nesse momento é, estaremos debatendo assuntos teóricos, né? o direito digital uma matéria que muitas, muitas é, apareceu atualmente, né? Antigamente, as universidades não estavam inseridas aos vocês, né? E agora é, nós estamos, estamos tendo o prazer de, de estarmos estudando, esse né? Se não vamos direito, né? É, e, antes de, e antes de nós entrarmos no né? nosso tema é, principal, que não foi é, convertido pela faculdade, e falar sobre as fake news, né? É, nós temos que entender é, o que seja o, o, o direito digital. Né? É, vale salientar que esses estudos que nós estamos é, debatendo agora foram é, estudados por um livro, né? E renomados nomes, né? que no final, no final do nosso debate nós iremos colocar né, todas as, as bibliografias. Né? Então, para Patrícia Peck, né, ela é uma experiente advogada na área do direito digital, ela traz a seguinte definição: que seja o direito digital, é, que consiste na evolução do próprio direito, é, abrangendo todos os princípios fundamentais. Institutos que estão vigentes Que são aplicados até hoje Assim como é, Na introdução de novos institutos E elementos Para o pensamento jurídico Em todas as suas áreas Sejam elas direito civil Direito comercial Direito contratual é, Direito econômico Direito financeiro Enfim, direito penal E o próprio direito internacional né? É... Ela diz que podemos acrescentar que o direito digital é uma evolução do próprio direito, uma vez que não se trata de uma nova área, mas sim de todas as áreas já existentes e conhecida no âmbito jurídico, né? é, que, diante de fatos e evoluções, passam a integrar questões tecnológicas. Assim, a... A doutrinadora, ela, ela diz que o direito digital abrange todos os princípios fundamentais. Institutos que estão vigentes né? e estão aplicados até hoje. Assim como também produz novos institutos e elementos para o pensamento jurídico em todas as suas áreas. Como foi dito assim. Né? É, diante do direito é, digital nós temos também que entender o que seja o conceito de internet. Como eu disse para é, vocês, nós estamos aqui para levar esse nosso estudo at até a extensão da sociedade. né Então, muitas das vezes, é, a gente tem que começar pelo princípio, pelo... né vida... de ter, ter internet e uma inclusão digital. É, o conceito de internet é, consiste em, uma, em uma, um ambiente plural e democrático. E a inclusão digital é a democratização do acesso às tecnologias de informação. Ela visa o que? Inclusão é, de todas as sociedades na informação. Ou seja, é, cidadãos, pessoas que antes eram que, invisíveis, né? Elas se tornaram visíveis, pois a internet, qual é o objetivo dela? É permitir a todos os cidadãos que expressem as suas ideias, suas manifestações de pensamento né? e políticas, tendo a possibilidade da liberdade de expressão. Porém, essa liberdade ela não é absoluta e vem acompanhada de responsabilidade. Né? A, a doutrinadora ela também fala que no, no seu livro que o uso da internet ela deve ser guiado por princípios de liberdade de expressão, de privacidade do indivíduo e de respeito aos direitos humanos ela diz que tem que ser reconhecendo como fundamentais para a preservação de uma sociedade justa e democrática, né? E antes de, de tais conceitos de direito digital, é, de internet, né, e, né? Nós temos também que passar por alguns alguns é, temas que, que fazem parte do direito digital que, é que eu vou fazer uma soma, que são os algoritmos, né? Como os termos algoritmo, ele, ele ele segundo ela, já é antigo, né? Inicialmente foi usado para designar apenas uma regra de ação clara, que é usada para resolver certos problemas em etapas individuais definidas. É, como exemplo normal que seja na vida real que nós passamos, podemos ver algoritmo de que o no nosso dia a dia para que. Quando nós estamos diante de um problema, a nossa a nossa vida diária passa por um logaritmo, né? Porque tem que, que ser colocado passo a passo para que o problema seja, chegue a uma solução. Então, ela afirma que há muito tempo as máquinas têm sido tecnicamente controladas por algoritmos, pois eles são que indispensáveis em qualquer em quase todas as áreas da sociedade mais em especial para a comunicação digital e o funcionamento das modernas infraestruturas de comunicação, inclusive a internet. Coloca aqui um exemplo de de, de de algoritmos quando quando se relacionando com amigos na internet, né? é, vivenciamos na vida, né? quando conversamos com com amigos pelas redes sociais somente existe por causa dos algaritmos, né? É, através do celular, a gente o quê? Nós podemos conversar com pessoas e fazer é, rotas quando estamos perdidos, não é verdade? Ali estão os algaritmos. Outra, outra situação de exemplo, é, a gente vê nos carros modernos, né? Eles estacionando sozinhos, né? Eles freando ali, sem, sem o condutor pisar no freio. Realiza manobras, né? Então, tudo isso é controlado por algoritmos, mas também temos os sensores e, certamente, os computadores, né? Então, o conceito de algoritmo, nós, é, durante a nossa pesquisa, nós é, podemos perceber que é, Manzano ele é um dos autores mais famosos para o assunto né? que nós estamos debatendo e ele define no seu livro Algoritmo lógica para o desenvolvimento de programação de computadores o seguinte conceito para algoritmo são um conjunto de pessoas de, de, de passos finitos e organizados que quando executados é, eles resolvem um determinado problema é isto é ele ele acrescenta é, toda solução inicia-se por uma problematização pois a necessidade de de criar um ambiente virtual de relacionamento, surgiu o que? O Facebook, né? Então, ele também afirma que a necessidade de substituir o SMS deu origem ao WhatsApp, né? Acrescenta também que algarismos são regras formais para a obtenção de um resultado, né? É. É muito salutar também observar o que a é, gente entrar no, no sobre direito digital, tecnologia, sobre os dados, né? O que significa os dados? Os dados são é, significa que ele é atribuído, atribui a eles quando eles é, entram em um processo de comunicação de informações é, por um remetente e geração de informações pelo destinatário, ou seja, torna-se objeto de comunicação, esses dados. Né? É, diz também a, é, o, o grande autor que, para vocês terem ideia, ideia, ele classifica como ledados, dados. Hoje é tão importante quanto, ter, quanto a gente lê leis, contratos, decisões, arquivos. Né? Veja a importância dos dados hoje na nossa vida, né? na tecnologia. Dando seguimento também, o direito digital, a tecnologia, nós temos também os provedores, né? que nós buscamos o ensina, é, ensinamento né? do, do, é, de Neutro de Luca, que ele diz que provedor, provedor é aquele que presta ao usuário um serviço de natureza varia, seja franqueado o endereço da internet, seja armazenando e disponibilizando o site para as redes. É... Ele diz que fornece ou abastece essas informações. E ele esses, esses provedores eles são designados, é, de forma técnica, de provedores de serviço de conexão à internet, que são chamados de PSCI. Para Manuel Leonardo, é, ele, ele ensina que provedor de serviço da internet é a empresa que presta serviço relacionado ao funcionamento da internet. Nós temos aí como exemplo, na nossa cidade, é empresas de, de internet, como a é Iconet, Iconet, né? e outras aí de que existem. Assim. Voltando ao conceito de, de, de Patrícia Peck, ela, ela fala que a sociedade digital, vejam só, a sociedade digital já não é uma sociedade de bens. Não, ela diz que é, é uma sociedade de serviços, é, em que a posse da informação prevalece sobre a posse dos bens de produção. Afirma ainda a escritora, é, essa característica é, faz com que a produção do direito à informação seja um dos princípios basilares do direito digital, assim como a proteção de seu contradireito. Ou seja, qual é o contradireito? é o direito à não informação. Colega membro da é, um momento Vidal. Segundo o direito à informação, é, nós temos, ela coloca três categorias, né? E ela diz que você categorias. Essas categorias estão de acordo com o sujeito de direito, que é o direito de informar, é, que é um direito ativo. O direito de ser informado, que é um direito passivo, e o direito de não receber informação, ou seja, que é o direito passivo e o ativo. É, diante de, desse, desse conceito, falando sobre o direito digital, é, nós também temos que falar sobre a liberdade de manifestação do pensamento. Certo? Nós tiramos aí do. É, o professor Flávio Martins Júnior, no seu curso de Direito Constitucional, que ele, ele segura, ele diz que o, essa manifestação do pensamento seguramente é um dos direitos fundamentais mais relevantes. E está tá previsto lá no artigo 5 da Constituição Federal, né Ele classifica lá duas partes desse artigo, que da primeira que diz lá: é livre a manifestação do pensamento ou seja, é um direito individual, ou liberdade pública ou direito negativo. Ele acrescenta que o Estado não poderá, em regra, interferir a nossa liberdade de expressão. na segunda parte dessa norma, é, desse dispositivo constitucional, está lá, sendo vedado o anonimado. Então, ele ensina que é uma garantia constitucional destinada a proteger uma série de outros direitos fundamentais, como a honra, e a intimidade. A liberdade de manifestação de pensamento, para vocês terem ideia, ao direito constitucional, é, compreende, em suma, na comunicação é, entre nós presentes aqui agora. Nós estamos o quê? É, em uma conversa, em né? um bate-papo, uma sala de aula, em uma palestra. Certo? Então, a liberdade de manifestação de pensamento, segundo o doutrinador, ele diz ó, que é coro, corolário, ou seja, é, é de igualdade com a dignidade da pessoa humana, bem como da cidadania, que está lá previsto no, no, no artigo 1º, inciso 2 e 3 da Carta Amado, né? que diz lá, a República Federativa do Brasil, formada pela União de Colosso dos Estados e Municípios, e do, Município, do Distrito Federal constitui Estado Democrático de Direito, e tem como fundamento a, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. E antes dessas explanações, chegamos quê? ao nosso ponto crucial, que é a sequiria, né que daqui a pouco nós temos o nosso palestrante, que vai dar uma ênfase uma maior, né? mais completa. É, vamos fazer só um breve, um, um, uma breve situação sobre o news. Que o que é, infelizmente, fake news é o mal do mundo digital. Está sendo o mal do mundo digital. As notícias falsas têm é, inundado as instituições públicas, internas e externamente. Né? É, cada vez mais dirigentes públicos têm compartilhado fake news sobre determinada ação, bem como no dia cotidiano de nossa vida. Né? No ensinamento de Carlos Afonso Souza e Vinícius Padrão, ele afirma que fake news são notícias faltas, inventadas e manipuladas, com o intuito de rivalizar na rede mundial de computadores. Isto é, atraindo com um, um pretexto vernil jornalista, a intenção do público e o resultado financeiro derivado dos cliques e visitas nas páginas. Pois bem, é, elas são notícias fraudulentas, tendo em vista que, além de trazerem conteúdo falso, não condizendo com a realidade dos fatos, com é, intervenção de uma notícia curiosa, ou até mesmo tendenciosa, manipula o leitor a clicar ali um like e né, informar as suas atitudes a partir daquele determinado momento. Certo? É, diante, de fatos de fake news, é, aparece o quê? É, o, a cultura do cancelamento. Né? Que pode, é, que essa cultura do cancelamento, qual se, ela se poduna com a realização de linchamentos virtuais, é, Ou seja, é uma espécie de tribunal da internet, que né? nós temos um tribunal de júri, então é, é classificado como um tribunal da internet, a cultura do cancelamento. Então, é, esse citado movimento caracteriza quando os usuários das redes sociais é, fazem críticas é, a determinada pessoa em, é, em face de uma fala ou um ato por ela praticado faz o quê? Realiza uma espécie de invalidação pessoal como forma de justiça social. Ocorrido, né? na maioria das vezes, a pessoa não tem nenhum direito de resposta. Né? É, o autor Flávio Martins apresenta o cancelamento como um julgamento, uma sentença proferida pelos usuários da internet. É, diante de tais afirmação nosso trabalho nosso objetivo é abordar os temas que foram citados e, em especial a news, né trazendo o que conceitos exemplos como nós já colocamos citando e citando os possíveis enquadramentos legais é, dados ao referido tema é, como também já mencionado a importância como já falamos dos algoritmos, né nesse cenário argumentando é, formas como são divulgadas e é, um desígnio de diminuir esses riscos e os danos causados pelo fake news. Veja só, nós fizemos um breve aqui, é uma pesquisa, de um primeiro um dos primeiros casos que ocorreu no mundo sobre fake news. E ocorreu lá nos Estados Unidos, quando, é, em uma ocasião, um proprietário né de um estabelecimento comercial que precisaria é, ele foi acusado de, de, de se associar o seu, o seu comércio é, numa rede de pornografia infantil. E, antes disso, ocorreram várias ameaças. E, em consequência, é, em consequência dessas publicações nas redes sociais, inverídicas, verídicas, né? fake news, um cidadão adentrou nesse estabelecimento comercial e começou a efetuar disparo de fogo. Né? É, por muito pouco não ocorreu coisas maiores. Né? E tendo que, a partir desse momento, o, o, o proprietário ele teve que lidar com, o com diversas ameaças, né? ocorrendo o, o desequilíbrio do seu faturamento e demais problemáticas né? irreparáveis. Então, todo o fato publicado nas redes sociais não passou de uma mentira. Então, vejamos os danos causados pelo fake news. No Brasil, o primeiro caso que surgiu foi em 2014, que foi é, bastante comentado. É, de uma cidadã que ela foi é, acusada, vejam só, através de um retrato falado. Colocaram um retrato falado e imaginaram que seria essa pessoa, de ser autora de, de ritual de magia negra. O que houve em consequência desses fake news? ela foi inchada em plena via pública até a morte. Esse fato ocorreu no estado de São Paulo, na cidade de Guarujá. Né? Porém, esses fatos não foram evidenciados como verdadeiros, pois é, nunca houve registro policial de desaparecimento de crianças durante em todo aquele ano naquela localidade. né? Surgindo a prática da advocacia na esfera do direito digital, é comum nos depararmos com inúmeros casos relacionados a crimes contra a honra, né? perpetrados pelos meios eletrônicos. E há casos específicos é, em que ofensas e o ódio tomam proporções infinitas, resultando é, em uma verdadeira é, companhia de difamação. Então, os fake news são compartilhados na internet. E a sua retirada torna-se, é, de forma técnica, impossível é, a sua retirada. É, por quê? Pois, enquanto essas notícias inverídicas estão, permanecem nas redes sociais, as vítimas vão sofrendo os danos, como linchamentos rituais, e, e, e o que? fica na esperança de que o Poder Judiciário compreenda a situação e atue de forma rápida. Porém, nós todos nós sabemos, né, que na maioria dos casos o judiciário perde completamente para a velocidade da tecnologia. E em consequência disso, ficam muitos casos em sem ter o seu desfecho, né? Então, para finalizar, é, é, eu vou colocar aqui uma é os um fatos discutíveis em enquadramento legais para os fake news, né? É, que em muitas situações, esses news é, podem ser tipificados em crime de calúnia de formação julho, e Júlia, é, de acordo com o artigo 138, 139, 140 do Código, do, do Código Penal Pátria, né? os que são chamados é, os crimes contra a honra, né? podendo ocorrer também situações que podem ser caracterizadas como crimes de ameaça. né? Crime de racismo ou até crime de preconceito. Como também envolver é, homofobias, né? É, que é um, um, uma violação do direito humano fundamental de liberdade de expressão, né? Da singularidade humana. Então, é. Portanto, vale ressaltar que as fake news não se enquadram em tipos penais já definidos, né? porém, causam repúdio, porque é, esses fatos de não condizem com a realidade dos fatos. Né? Estamos vivenciando inúmeras informações falsas compartilhadas em redes sociais, sem ter né, o atino de, de, de realizar o questionamento da sua real veracidade. Né? O marco civil da internet é, que é oficialmente chamado chamada é, a Lei 12965 de 2014, vem regular o uso da internet no Brasil é, por meio de uma previsão, como já foi dito a, acima, de, dos princípios, garantias, direitos e deveres é, para quem usa essas redes sociais. Bem assim, é, como da determinação de diretrizes para a atuação do Estado, né? Essa lei, é, por vários doutrinadores aí, já está sendo chamada e apelidada, né, vamos dizer assim, como a Constituição da Internet, né? Você vê a gravidade, né, da situação de casos que envolvem aqui, né? Então, minha gente, que... É como o nosso trabalho vai se estender às pessoas é, da sociedade. Então, Antes de compartilhar a notícia, não seja curioso ou, ou, ou pratique o ódio virtual. Cheque primeiro as informações para obter uma veracidade, pois, caso contrário, é, poderá ser responsabilizado, responsabilizado né? na esfera criminal. Sabemos que identificar uma notícia falsa não é fácil. Mas é igualmente difícil resistir à vontade de fazer o seu compartilhamento né, com aquilo que acredita ser verdade. Então, é preciso ter cautela e analisar o teor das informações antes de acreditar que sejam verdades e, em sequência, compartilhá-las. Tornando alvo de uma fake news, é, as pessoas físicas ou jurídicas, é, é, para terminar, então, veja só, tudo que foi dito aqui, então, se, se nós formos tornados alvo de uma fake news, é, qualquer pessoa física ou jurídica, é, é, vamos conter os danos, né? E, e gerar provas eletrônicas é, necessárias e providencie um suporte jurídico e técnico, a fim de que sejam tomadas providências necessárias, né? Pois em suma, irá avaliar as medidas judiciais e extrajudiciais para a exclusão do conteúdo inverídico publicado, né? E a identificação dos responsáveis pela criação e disseminação, né, dessas fake news, buscando a reparação dos danos e responsabilização criminal dos envolvidos. Então, para terminar, nessa perspectiva, é, deveremos consci é, conscientizar a todos os, os usuários para é, se aprimorarem nos conteúdos verdadeiros e segurança jurídica da liberdade de expressão, né? pois o progresso te tecnológico, é, com conhecimento, com é, percepção, com segurança jurídica, como foi dito acima, é, com a reunião de normas de, de valores moral, isto é, com a ética e com o sentimento de bondade e compaixão para com o próximo, não resta dúvida que são os alicerces para um corpo social superma, ou seja, em uma sociedade moderna que já vivenciamos é, com o colapso da saúde e a beira de um colapso social. Então, essas são as minhas palavras, e agradeço a todos, e é, volto a palavra para o Denilson, antes de, de, de, de colocarmos a fala para o nosso especial convidado, o doutor Santana né Santana, como eu já o conheço há muitos anos, né? eu, eu é, inclusive, já fui professor dele na, na época que da escola, né, do Colégio Isabel de Queiroz, né, seus ensinamento na área jurídica, desde aquela época, e eu não... quem sou eu, né, para dizer dessa pessoa, mas para mim é um, um grande renomado, um grande cidadão bonfinense, é, um grande renomado do, do direito jurídico. Na minha pessoa, eu classifico como um dos melhores, né, Tá certo? Então, um abraço aí para vocês, prossigo aí. Retomando aqui a nossa. Tá me ouvindo? Retomando aqui as nossas atividades, valeu, Valnei, muito obrigado. Eu queria apresentar aqui nosso amigo e colega Vidal Borges, nossa convidada Patrícia Alves, seja bem-vinda, Patrícia, muito obrigado por estar aqui. E tem nosso amigo Dr. Josemar Santana, a gente já se conhece de algumas idas e vindas. Vidal, tem alguma coisa a falar? Se você tiver, poderia falar agora. Se não, a gente prossegue. Ô, oh, oh, oh, companheiro, ah, o Valnei já falou tudo. Até eh, você gravou ele, vai explicar. Então... Eu só, eu, sim, só pode... dizer, eu só queria dizer, eu, é, aquela parte é né, do conceito e tal, eu só queria que eu fique feliz porque o até tem conversado muito e dentro do contexto e fora do contexto também tem convidado o melhor advogado que eu conheço no Estado da Bahia, Jorginho Eu lhe digo porque eu conheço ele desde de quando ele era, entendeu? Eu tenho o um maior respeito e consideração. É pena que nós não temos na faculdade professores nesse nível. Você sabe disso? Alguém que conhece mais um pouquinho da sabe? Essa faculdade nossa é massa. É aquele Ontem é, teve aquele debate e tal. Aí olha, mas esgotado. Advogado, advogado. Tem que ser professor de direito. Nós só tivemos dois. Não sei se... É, é, se é do, do que se met, sabe. E um profissional, o Dr. José Marçaleta. Vamos lá. É notável. É... é notável. Além de ser meu amigo particular, é profissional. Mas a faculdade, no contrário do cara dele, não sei porquê, para nos ajudar. Sim, o senhor quer que eu faça o tempo. Dando, dando prosseguimento, antes de passar para o doutor Josemar, é, eu trouxe aqui é, duas citações da qual eu pretendo é, fazer essa leitura e já passo a palavra para a gente não perder de novo a transmissão. Mas então, não vai fazer igual... O, o, o. Não, não, não. Então, ra, rap, o, o Vidal, Vidal, rapidamente rapidamente, é, nas palavras de Antônio Lago Júnior, ele diz a internet, portanto, nada mais é do que uma grande rede mundial de computadores na qual pessoas de diversas partes do mundo com hábitos culturais diferentes se comunicam, trocam informações, ou, em uma só frase, a mais nova e maravilhosa das formas de comunicação existentes entre os homens. Zonata vem dizer que o espaço da internet, de informações, de dados, acesso, sítios, sites, e-mails, deveria não ser vista como um lugar, como um território. Ela deveria ser vista como um direito, assim como é os meios de comunicação, o rádio, a TV e outros meios de radiodifusão. Patrícia Peck vem trazer uma coisa bastante interessante, que fala que o direito digital não é algo novo, viu, Vidal? Viu, doutor? Não é algo novo. É algo que já está aí há muito mais tempo. E ela vem falar do telégrafo, do telefone e toda a evolução da tecnologia. E depois ela diz, e aí a gente parte, vou partir, a gente vai partir para essa agora, que é do doutor Josemar, que ela fala claramente: é, os aspectos constitucionais do direito digital pode se firmar naquilo que ele é fundado na liberdade de acesso ao meio e à forma de comunicação. Artigo 220 da Constituição. Embora a gente não tenha uma norma dentro da Constituição para o direito digital, mas a gente pode fazer analogia ao artigo 220 da Constituição Federal e ao marco civil da internet, que diz a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nessa Constituição. Então, eu passo a palavra para o nosso é, advogado, um dos mais conceituados da Bahia e da região do Senhor do Bonfim, doutor José Marçantão, está com dizendo, a sua palavra. E outra, vem cá, você, você disseram a palavra, ainda não tem uma lei sobre o que nós estamos debatendo hoje, sobre a... É, a, é, a internet. Não tem. O cara bota para fuder, e esculama todo mundo. Não tem uma lei específica. Doutor, o que dizer agora? Aí, Vidal. Doutor, é com o senhor. Pois é, boa noite, Denilson. Boa noite, meu ex-aluno e amigo pessoal meu amigo Vidal. E também a Patrícia Borges, que não está aparecendo aqui no vídeo, mas já vi que ela está integrada ao grupo. Ah, Todo mundo está ouvindo o óculos é. O tema é excelente, bastante rico, porque você não esgota em tão pouco tempo. É um assunto que merece uma abordagem muito ampla, talvez, quem sabe, num seminário, talvez num congresso, porque tem vários aspectos a serem considerados. É, nós vamos nos ater, principalmente, à parte jurídica da fake news chamada, seus suas consequências, seus desdobramentos. E o mais importante de tudo isso, nessa abordagem, é que nós não temos uma definição, uma tipificação criminal da fake news. Por mais que ela cause transtornos na vida das pessoas, Ainda não temos no direito brasileiro uma conceituação, uma tipificação do que seja a fake news considerada crime, apesar dela provocar várias situações que se enquadram na legislação que nós temos, tanto eleitoral como do processo penal. E. Também da situação civil, porque gera responsabilidades. Então, é, é muito comum isso no direito. Quer ver um exemplo? Nós temos a lei chamada Lei de Crimes Hediondos. Mas nós não temos uma definição do que seja um crime hediondo. Por quê? Porque a lei se apropria de situações consideradas como tal. Por exemplo, são considerados crimes hediondos. Está definindo? Não está definindo. Mas está relacionando os casos que são considerados como tais. E aí vem o homicídio, vem a, a, o tráfico de entorpecentes, é, o estupro, enfim, aqueles que estão relacionados na lei chamada lei de crimes hediondos. Então, com a fake news, nós temos esse problema. Nós não temos ainda uma legislação e é bom que se diga, tem projetos em tramitação no Congresso que abordam o assunto e qualifica o que é crime de fake news, mas ainda está em tramitação nas comissões, nunca foi ao plenário. A probabilidade disso ocorrer vai depender muito da vontade dos nossos parlamentares, porque as coisas ficam assim, tramitando no Congresso de forma tão lenta, que a gente dizia, ah, a nossa justiça é lenta, nossa justiça é isso e é aquilo, mas a tramitação da feitura das leis que vão permitir que a, que a é, justiça seja mais célere dorme e dorme muito tempo em gavetas. Quer ver um exemplo? A súmula vinculante é um projeto de lei que busca estancar esse volume de recursos que os, as situações jurídicas, que as decisões jurídicas, vamos dizer melhor, é, permitem. Então, o que é que significa a súmula vinculante, o projeto da súmula vinculante? Se teve uma decisão de primeiro grau, foi confirmada em segundo grau, não tem que ir ao terceiro grau. Porque até o segundo grau você está discutindo o mérito daquela questão. A decisão de um juiz monocrático, ou seja, um juiz singular, um juiz de comarca, ela pode ser equivocada. Então nós vamos para o tribunal, porque no tribunal a gente tem um colegiado. É uma Câmara que vai decidir ou então o plenário desse tribunal que vai decidir. Portanto, são muitas cabeças que vão avaliar aquela situação julgada pelo juiz singular. Então, chegou em segundo grau, foi decidido o mérito, não tem que ir a terceiro grau para discutir também mérito. Essa suma vinculante barraria a subida de tantos e tantos recursos a terceiro grau e até o grau especial que seria o Supremo Tribunal Federal. Então, é, esse é um exemplo é, bem firme da morosidade de assuntos que nos interessam diretamente como operadores de direito, que sejam resolvidos logo. E tem 17 anos em tramitação isso um absurdo. Então, às vezes nós ficamos na dependência de posições absurdas na interpretação do que está escrito em leis na nossa Constituição e que se mostram como verdadeiras aberrações de interpretações ao sabor do pensamento de quem está ali para julgar e para se manifestar. Então, bem, como, nós não temos, como nós não temos uma definição do que seja crime de fake news, nós nos apropriamos de situações que estão previstas, por exemplo, na lei 12.965, que é o marco civil da internet, nós nos apropriamos, como agora, para as eleições de 2020, da lei 13 principalmente da lei 13188 de 2020, 2019 nós sabemos que as leis eleitorais para ter eficácia e validade numa eleição tem que ser aprovadas um ano antes do processo eleitoral. Então a 13188 ela diz mais ou menos como punir a questão das fake news mas ela diz isso sem é, tipificar. O crime de fake news é isso, isso, isso, aquilo. Não. Não é isso. Mas temos também a situação prevista no nosso Código Penal. Por quê? Como foi muito bem explicado por Valnei e referendado por o Denilson, é, essa liberdade que nós temos de comunicação garantidos constitucionalmente aqui no país uhum. e internacionalmente pelos tratados e pelos é, direitos humanos declarados universalmente pela ONU e pelos estados, no caso do nosso continente, pelos estados americanos. Então, isso nos leva a exercer direitos que encontram aqui e acolá atropelos, empecilhos, que vão nos colocar diante de situações que devem ser solucionadas e para essas soluções existem leis que tratam de determinadas situações que, analogicamente ou por analogia, a gente se apropria disso para pôr um freio nos exageros, principalmente quando se trata de ofensa à honra das pessoas. Porque nós temos, muitas vezes, dispositivos que são considerados direitos fundamentais, que aqui e acolá eles estão se chocando. O que é que prevalece, então, quando há esses choques? Prevalece o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, é fundado no princípio da dignidade da pessoa humana que determinados dispositivos mesmo constitucionais, que se chocam, porque um diz uma coisa, o outro vai lá e diz outra, contradizendo aquilo que foi dito anteriormente. Então, há de prevalecer o respeito à dignidade da pessoa humana. E é tão forte que nós temos essa citação, não só no preâmbulo da nossa Constituição, mas vem em seguida, no artigo 1 esse recurso. Onde é que está? Em que se funda o Estado brasileiro? A soberania e tal, e vem lá, dizendo todos os incisos do artigo 1 e diz a dignidade da pessoa humana. Então, por conta desse respeito à dignidade da pessoa humana, nós encontramos dispositivos que ainda, ainda, que resulte em punições é, consideradas de pequeno potencial ofensivo ou repressivo, eles estão aí. E porque nós não temos uma legislação própria de qualificação, de tipificação do que seja crime de fake news, nós nos apropriamos do que está disponível na legislação. Em vigor é, em outros códigos, como é o Código Penal, no Marco Civil da Internet e nas leis eleitorais. Nós observamos, por exemplo, que fake news é, existe, sim, é, há muito tempo. É Tem um exemplo: na Segunda Guerra Mundial, o grande mestre da comunicação do nazismo, chamado Joseph Goebbels, utilizava uma forma de comunicação que induzia a erro os seus soldados para não desistir de batalhas ainda que estivesse perdendo. Veja, através da comunicação. Nós temos uma música que é conhecida de todos, de Beethoven, Quinta Sinfonia de Beethoven, cuja introdução é um V, letra V em código Morse. Eu falo de código Morse porque eu fui é, aprendiz de telégrafo na rede ferroviária e até hoje é como bicicleta. Você pode dar uma barbeada daqui a lá, mesmo sem usar muito tempo, você Sobe nela e pedala e vai embora. Também então, ainda sei muito, ainda capto alguns sinais quando acontece esporadicamente ser ouvido. É, e o V, em código Morse tem a seguinte sonorização: parece grande, ó, pam, pam, pam, que significa três pontos e uma linha. Um, dois, três. Linha, ponto, ponto, ponto, linha, que é a introdução da quinta sinfonia de Beethoven, utilizada por Joseph Keberos, dizia, sabe o que significa isso? Estamos vencendo, é o V da vitória. Ele botava a letra V, botava a música de Beethoven, né, para estimular os soldados que, ainda que estivessem perdendo a batalha, Entender se não nós estamos vencendo porque estão avisando aí ó, nossos comandantes estão avisando que a gente está vencendo vamos pra, vamos partir para cima e foi numa situação dessa que os nossos soldados lá naquela batalha da Itália do Monte Castelo conseguiram vencer todos os alemães que estavam lá protegendo aquele monte porque eles foram enganados Ali já tinha a presença de uma fake news, de uma notícia falsa, notícia falsa de que estava ocorrendo a vitória quando estava ocorrendo justamente o contrário, a derrota, é, o fracasso. Então, é, e isso vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu sou jornalista, não sou mais praticante, apesar de escrever ainda nos arquivozinhos aí e tal, para não sair da área, e porque gosto de escrever, mas no jornalismo acontecia muito isso. Eu me lembro que na fase mais forte do governo militar, eu trabalhava no Jornal da Bahia, e nós tínhamos lá dois painéis. O um painel de notícias verdadeiras, e o painel de notícias consideradas falsas. Então, era só para dar conhecimento à equipe, mas a gente não podia divulgar aquilo ali, porque tinha determinadas punições severas numa época de restrição da liberdade das pessoas, onde a punição vinha para quem divulgasse determinadas notícias que não fossem verdadeiras. Então, apesar de ter obtido uma expressividade recentemente, principalmente na eleição americana de 2016, quando disputou a presidência da República, o Donald Trump e a Hillary Clinton, numa situação aproveitada pela equipe de Donald Trump, principalmente, de um sujeito, jovem por sinal, que lá na cidade de Vélez, na Macedônia, começou a fazer divulgação de falsas notícias que mexiam com a emoção das pessoas. E a equipe de campanha de Donald Trump se apropriou daquela fórmula e aí trabalhou a campanha de Donald Trump todinha com fake news. Aqui no Brasil, ela ganhou notoriedade em 2018. Isso resultou, todos conhecem, até numa CPI das fake news, que, como a maioria das CPIs aqui no Brasil, termina em nada, como se diz popularmente, é, terminou em pizza. Mas nós temos ainda inquéritos sobre fake news e também não está indo muito a fundo na investigação dos casos considerados como tais, simplesmente porque termina alcançando muita gente poderosa. E quando alcança muita gente poderosa, o corporativismo, tanto no judiciário como no legislativo e no executivo, chega a... tudo a sufocar o andamento desses inquéritos, dessas apurações. A coisa começa tendo uma repercussão muito grande e daí a público começa o esfriamento, o congelamento dessas é, buscas da verdade e com a finalidade de estabelecer até projetos que venham a cuidar basicamente a punição de quem, quem comete esses crimes que atinge a honra das pessoas e é nisso aí que nós ainda temos algum dispositivo que chega a inibir a prática das fake news no eleitoral, por exemplo, nas altas multas que tem um efeito muito maior do que a questão da ofensa à honra que está lá no nosso Código Penal, nos artigos 138, 139 e 140. Porque a penalidade é pequena. É aquela penalidade que nós chamamos de pequeno potencial. Ah, é diferente é, eu dizer que fulano de tal praticou tal atitude que é considerada criminosa. É uma calúnia. Isso é uma calúnia. Qual é a pena? É menor do que quatro anos. E todos sabem que qualquer pena menor de quatro anos não é paga essa pena com a prisão. É com restrição de direitos. Está lá no nosso artigo 48 do Código Penal que essas penas de é, privação da liberdade, ou seja, de prisão, são substituídas por restritivas de direito se a pena só chega até quatro anos. E, normalmente, a pena por calúnia é de. Um ano e dois meses, três meses, quatro meses e mais multa. Então, o agente ofensor vai se beneficiar disso. Ele sabe que não vai ser preso. Então, se ele tiver muita raiva de quem ele está caluniando, uma fake news, ele diz vale a pena. Vale a pena porque eu não vou ser preso. Então, vai prestar serviço à comunidade. E é um tipo de substituição de pena que devia ser mais severa. Você já pensou, um político que é, divulga uma fake news, ofende a honra de um concorrente, quando for condenado, ser obrigado a sair em colégios fazendo, ou em associações, fazendo palestras, dizendo, olha, eu fui condenado há tanto tempo porque eu cometi o crime tal, assim, assim, assim, assim tipificado no Código Penal, no artigo é, tal, e que é uma calúnia, e isso não deve ser feito, e por isso que eu estou aqui cumprindo minha pena, fazendo essa palestra vocês, dizendo que não, não é, não deve ser feito, não, não, a gente não deve caluniar ninguém, por isso, por isso. Eu acho que teria um efeito educativo muito melhor do que prestar serviço à comunidade, sendo porteiro ou ajudante de uma instituição é, social de lados velhinhos, ou de apoio a crianças, ou de hospitais públicos, é, ou então pagando cestas básicas. Cada pessoa chega dinheiro. Pego aqui o dinheiro e da básica todo mês do plano que estou livre. Professor, é, desculpa a interrupção, mas nesses Sim. casos não cabe também indenização moral, por danos morais? Enfim, é por isso que eu falei no início, que nós encontramos é, situações no marco civil da internet, é, na legislação eleitoral, na penal e também civil, civil. Não é uma dupla punição. Uma situação é diferente da outra. Por exemplo, quando você ofende a honra de alguém, você é, cometeu um crime. Portanto, vai estar enquadrado no dispositivo que está no Código Penal. O constrangimento que você causou à vida dessa pessoa que você ofendeu merece uma reparação uma reparação que é civil. E isso pode ser estabelecido num valor que você não pode pedir o quanto da sua dor se aplaca com o valor que alguém vai lhe pagar. felizmente não dá para fazer isso, porque é um sentimento muito profundo que só quem sente é quem sabe o tamanho dessa dor. Mas serve como fator inibidor do agente que causou aquele constrangimento a determinada pessoa, para se ver é, tolhido de cometer novamente esse fato. Então, a indenização, por dano moral chamada, ela não tem essa, esse objetivo de aplacar a dor, o sofrimento que a pessoa ofendida tem. Mas é muito mais para inibir o agente ofensor de tornar a praticar aquilo. Porque tem um ditado popular, eu gosto muito dos ditados populares, que diz assim, a dor que dói mais é a dor do bolso. Então, tem essa finalidade. Então, você lembrou muito bem, muito bem. Além da punição penal, você vai ter uma responsabilidade, uma responsabilização civil que se constitui na, no dano moral. Ou também material. Por exemplo, imagine que alguém me ofende, ofende-me me calunia, e por conta dessa calúnia eu deixei de... Ser de ter um cliente que estava prestes a fazer um contrato comigo e contratar com um advogado e dizer, ah, não. Eu vou contratar mais esse advogado do Jornal Santana, não, porque fulano de tal disse que ele cometeu tal ilícito, assim, assim, assim. Eu tenho um prejuízo material também. E eu posso pedir a responsabilização dessa pessoa também por danos materiais, não só moral. Então, de forma resumida, para apenas contribuir e até deixar em aberto outros aspectos da discussão desse assunto, do aprofundamento desse assunto, eu volto a repetir, seria bom que a gente fizesse um seminário é muita gente boa, muita gente boa. Eu já escrevi alguns artigosinhos, mas como os espaços dos blogs não permitem você escrever um artigo com muitas páginas, geralmente é, chega a duas, duas laudas, né, a linguagem jornalista, duas laudas, duas laudas e meia, é o máximo. Né? Mas nós temos autores fantásticos aí que pegam o assunto e traduz ele em todos os seus aspectos, faz abordagem em todos os seus aspectos, que é muito interessante, não só para quem está estudando Direito, como vocês, mas para quem já está operando o Direito, seja como juiz, como advogado, como promotor, enfim. Qualquer que mas, seja... Eu, eu, o que o Vidal falou é o seguinte, que, é. É, pelo que eu digo, tá realmente o, o áudio dele estava muito baixo, é, mas o que eu entendi que ele quis falar foi que o senhor fez umas boas explanações e, e queria que o senhor explicasse é, é, é sobre o, o, o direito digital. Mas só que o direito digital, nós já falamos, foi já é, é, uma abordagem de introdução nossa, do, do, nós de do curso de direito, eu já me explanei sobre o direito digital, né? e o Denício já falou aí, que são, como também falei, que é, é, o direito digital abrange os áreas de direito, direito, direito penal, direito civil, direito, né? enfim, todos os direitos. Né? E aí, continue com as, suas, com as suas fundamentações aí, que está muito boa. É, viu, Valnei, antes, assim, é, Dr José Santana foi convidado é, brilhantemente pelo Valnei para estar tá palestrando, então não caberia da nossa parte aqui é, qualquer interferência no conceito que ele está trazendo para gente. Viu? Sim. Então, eu mesmo, esse pensamento eu tenho porque a, as aulas do doutor José Ma são é sempre bem-vindas, então não caberia interferência em relação. Até mesmo porque o doutor José Ma está trazendo os aspectos jurídicos Sobre essa questão de internet, fake news, o que se possa, o que se possa. Isso é muito bom. É, Vidal, eu que muito obrigado. Quem foi que interferiu? Ô, Vidal, continue, professor José Mar, Continue, por favor. Pois é. Então, vamos lá. Direito digital. É... Eu acho que ele precisa realmente de existir de forma codificada. Porque ele é tão importante na vida das pessoas, ele é tão importante na garantia dos direitos fundamentais do cidadão que devia existir uma codificação própria. Nós temos o Código Penal, o Código Eleitoral, o Código Civil, enfim. Vários códigos, o tributário e tal, tal, tal deveríamos já ter, a essa altura, um código também... Próprio só destinado ao direito digital. Por quê? Que nós iríamos reunir tudo que nós temos esparsamente em outros códigos, por exemplo, na legislação eleitoral, no Código Penal, no Marco Civil da Internet e no próprio Código Civil, nós íamos trazer isso em forma de código, de forma ampliada para um código próprio de direito digital. E, para não ficar sempre nos apropriando por analogia. Olha, eu não... Eu começo por ter a necessidade de tipificar o que é o crime de fake news. Ora, a fake news causa de sabores, provoca situações de é, natureza criminal, por exemplo, de natureza civil, de natureza eleitoral. Então, nós precisamos é ter uma definição do que seja o crime de fake news com todas as suas consequências. É, nós verificamos hoje que a pessoa que compartilha uma notícia falsa e que traz prejuízo de ordem econômica ou moral a alguém, tem lá a forma de ser punido. Tem no código, no, na legislação eleitoral, com multas pesadíssimas. Em 2016. Eu tive casos, foram julgados agora, recentemente, imagino, 2016, que o cidadão que ofendeu foi multado só porque compartilhou a notícia falsa, que prejudicou a imagem de um determinado cidadão, candidato, em 25 mil reais. Ah, doutor, mas é demais, é um absurdo. Eu. Eu digo, pois é, você deveria se informar se aquilo que estava sendo divulgado contra aquela pessoa é verdadeiro ou não. Então, aí entra o quê? Entra o interesse pessoal no calor da disputa eleitoral, que provoca paixões que a gente não consegue conter, a pessoa gostou daquilo que saiu, mesmo tendo a ideia de que aquilo é falso, compartilha, que é para causar estragos na imagem da pessoa. Nós temos um caso prático aqui, em senhor do Bonfim, recente, também foi de 2016, quando um candidato é, ofendeu uma... Outra candidata, é, dizendo que ela tinha desviado recursos quando foi secretária de saúde. Repara, é uma calúnia. Né? É um crime desviar dinheiro público, é crime. É um, tipificado como crime. Se não é verdadeiro, é uma calúnia. E aí, quando saiu a decisão, saiu a decisão para um ano, dois meses de prisão. Como eu disse anteriormente, até quatro anos, é obrigatório, não é nenhuma, nenhum favor da justiça, entendeu? é obrigatório a conversão da pena de prisão em restritivas de direito e mais uma multazinha. então é, quando veio a eleição, olha a impugnação. Olha a impugnação da candidatura do cidadão. Por quê? Porque tinha sofrido uma condenação. E o artigo 53 da Constituição, inciso 1, estabelece que as pessoas que forem condenadas penalmente em sentença transitada e julgada, eles têm os direitos políticos suspensos, veja só, direitos políticos suspensos durante o período do cumprimento da pena e de suas consequências. Olha a gravidade da coisa. O que é a suspensão de direitos políticos? retira do cidadão o direito de votar e de ser votado. que muita gente confunde com inelegibilidade, que é outra coisa. A inelegibilidade torna a pessoa sem poder ser votado. Ele é inelegível, ele não pode ser eleito, mas ele pode ir lá depositar o seu voto em favor de alguém. Já a suspensão dos direitos políticos, não permite uma coisa e nem outra. E a situação é mais grave ainda, porque o sujeito condenado a um ano e dois meses poderia ficar com os direitos políticos suspensos só naquele período. Mas aí veio a lei complementar 135 de 2010, chamada Lei de Ficha Limpa, que ampliou os casos de inelegibilidade previstos na lei complementar também a Constituição 6490 que é chamada lei de inelegibilidades e lá diz, diz todos os casos de inelegibilidade e a 135 veio para mudar esse panorama porque claro os nossos parlamentares são corporativistas estabeleceram penas que só iam até três anos e, no máximo, há cinco anos. Raros casos. E aí o sujeito cometia o crime agora, na eleição de 2020. E aí ficava punido. Três anos, quando fosse em 2024, ele era candidato. Aí a lei de ficha limpa, não... Depois do cumprimento dessa pena, você fica tanto tempo inelegível. Então, por exemplo, o máximo é oito anos. Oito com mais um ano e dois meses, no caso do exemplo que eu dei, a pessoa ficaria, né? ficaria com os direitos suspensos um ano e dois meses e ficaria inelegível por mais oito anos. Quer dizer, um ano e dois meses ele não podia votar nem ser votado e com oito anos ele ficaria, depois disso, ele ficaria inelegível. Ele poderia votar, mas não pode ser votado. Então, é, são situações que nós vamos encontrar, sim, esparsamente, em todo o arcabouço da nossa legislação brasileira, é, considerando todas as áreas do direito. Mas é, precisamos, sim, que tenhamos um Código específico para o direito digital. Porque é quem comanda. A partir de agora, quem comanda é o direito digital. Veja bem, é, eu não preciso mais ser intimado de decisões da justiça pessoalmente, porque na hora que eu faço uma petição, Protocolo, tem lá o meu e-mail, eu tenho que dizer, tenho que citar, tenho que informar o meu e-mail. Quando o juiz dá uma decisão, que publica alguma coisa no diário oficial, já cai direto aquela publicação no meu e-mail. É um passo importantíssimo, inclusive, para dar agilidade às questões de justiça. Eu não preciso mais ir a Brasília para dar entrada num recurso qualquer, em terceira instância, que eu faço isso digitalmente. Aqui, na minha biblioteca, do meu espaço, no meu escritório, eu não preciso é, ajuizar nenhuma ação onde o processo já é digitalizado. São pouquíssimas as comarcas que ainda não são. Então, não tem jeito, a gente não pode mais estar fora do envolvimento digital, que é o resumo de tudo, a chamada internet. Uma velocidade extraordinária. Hoje a gente trabalha com dois monitores, um que eu estou digitando e o outro aqui que eu estou pesquisando. Eu tenho uma biblioteca que é razoável e as pessoas às vezes dizem, para que tudo isso? Porque você encontra tudo na internet. Mas eu sou da época anterior a essas facilidades todas. E gosto de pegar meu livrinho, marcar, reler. E aqui na internet, às vezes, cansa a visão. Principalmente eu, tenho 70 anos de idade. Cansa a visão. Então, eu prefiro pegar o livrinho aqui, abrir marcar, botar um texto, e aí, mais adiante, encontrar outra referência esse método antigo. Mas vocês que estão se formando, que estão prestes a se formar, com metade de curso, estão mais além, vão dispor dessa ferramenta extraordinária que é a internet. Porque vai estar disponível. É, se eu quiser saber quem é José Santana, eu entro aqui no Google e vem dizendo. Se eu fiz alguma coisa, está registrado. Então, não temos como escapar do direito digital. Porque ele não pode existir aleatoriamente. Ele tem que ter regras porque nós, apesar de toda, todo o arcabouço de dispositivos que nos garantem liberdade plena, principalmente nos Estados chamados Estados democráticos de direito, que prevalece a lei, nós vamos precisar sim de estar tendo limites, porque toda liberdade impõe-se com respeito a direitos dos outros também. Eu não tenho o meu direito absoluto, não pode ser. O meu direito é relativo. E na antiga introdução do Código Civil, lei de introdução do Código Civil, uma expressão que dizia assim o direito de um termina onde começa o direito de outro então é, é assim mesmo temos que ter limites e para estabelecer esses limites de forma ordenada garantindo nosso direito de manifestação mas desde que não seja prejudicial a outras pessoas há posso me manifestar dizendo que João é um cidadão ofensivo à sociedade, por isso, para aquilo que Tenho esse direito? Tenho. Mas o João é isso mesmo que você está dizendo? Se é, você tem razão, você não vai ser punido. Agora, se você está inventando histórias, está caluniando, você vai ter que ser punido. Observe que a nossa Constituição, que é uma Constituição cidadã, e portanto, é fundada em direitos do cidadão, fundamentais da existência dele, essa Constituição impõe limites a todo mundo. Ninguém é absoluto, porque senão seria um Estado absolutista. E não um Estado democrático de direito. É por isso que eu, eu acho, é, para estimular até o debate, que o direito digital deve, sim, em pouco tempo, dispor de um código próprio para reger a sua existência e disciplinar. O seu uso pelos cidadãos. Professor, eu muito fico à vontade bem, para muito, pergunta alguma pergunta, Muito bem, explanado, muito bem explanado. Obrigado pela sua palavra. Muito bem explicado aí sobre o direito digital. É, acredito que o nosso colega Vidal aí está satisfeito também, como nós estamos. Certo? Mas para. É, eu tenho aqui duas perguntas aqui para o senhor, é, que. É, diante do direito digital e, e da tecnologia, um aqui é, é o seu entendimento mesmo, o que o senhor entende? É, vou lhe dar aqui o, o, o, é, a minha visão. O que é que o senhor acha é, de, das, das denúncias do governador da Bahia e do Maranhão? É, quando eles acusaram o presidente da República Jair Messias Bolsonaro de, de prática de fake news, certo, né? é, ao publicar dados possi possivelmente falsos nos, nos recursos destinados é, aos citados estados em combate do COVID-19. Infelizmente, é, houve e está prevalecendo ainda aqui no Brasil a politização dessa doença terrível que é a Covid-19. E governadores como da Bahia e do Amazonas, que estão sendo investigados os supostos desvios e de verbas, ficam sem credibilidade, porque as coisas são muito escandalosas. No caso da Bahia, 49 milhões de reais foram dados antecipadamente a uma empresa que não tem nada de conhecimento técnico nem para comercializar, quanto mais para produzir respiradores. Então, fica difícil essa explicação para o povo. E quando o presidente diz, a gente sabe que o nosso presidente, ele é boca rota, né? diz o que vem na cabeça dele. É o, é o cidadão que, na, no meu entendimento, não tem pavio curto, não. Ele não tem é pavio. Ou porque ele, ele solta tudo que vem à sua mente. Isso é ruim? É. Porque ele foge da liturgia do carro. Ele foge do comportamento que deve ter um gestor de uma nação. Agora, é, até chegar a dizer que o cara está inventando dados. Teria que ser muito irresponsável para dizer eu mandei para a Bahia 100 milhões de reais e só ter mandado 50. Não é? Agora, pior do que isso, pior do que essa situação da falta de credibilidade desses dois governadores, que do, do Amazonas teve até prisão de, de secretários é, em operações da Polícia Federal. É, e ele está sendo investigado. Ele chegou ao absurdo de deixar que faltasse oxigênio, porque o adversário dele, que já foi, inclusive, senador e governador do Estado, o mestrinho, o Huberto Mestrinho, é o distribuidor de oxigênio do Estado. Ele, para não comprar do adversário, preferiu fazer aquele alarme todo e contou com o apoio da grande mídia. Olha o fake news sendo aproveitado pela grande mídia. Né? Porque politizaram um assunto que não deve ser politizado com esse joguete de culpa daqui, culpa da lá. Não. É o momento de todos estar unidos para o combate a isso. Mas, pior do que isso, foi a decisão do ministro Luiz Fux de intimar o presidente a responder em cinco dias sobre o assunto. E nós temos o artigo 37 da nossa Constituição, e estabelece os princípios regedores da administração pública. São princípios que nenhum gestor deve se afastar. Por exemplo, tá lá no artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, ou seja, o gestor não pode fazer nada que esteja fora de dispositivos legais. Impessoalidade, ou seja, não pode favorecer amigos, parentes, etc. Moralidade, todos os atos dele têm que ser morais. Publicidade. Todos os atos dos gestores têm que ser publicizados tem que ser publicados. Eu vou contar uma história interessante sobre essa questão da publicidade. Eu defendi um município uma causa trabalhista e apresentei o estatuto do servidor como defesa desse município. Uma reclamação que um servidor fez e o meu colega Adverso. quando o juiz perguntou, bom, terminada a instrução, tem algum requerimento? O colega levantou, foi um aprendizado que eu tive, logo me disse da advocacia, que eu nunca esqueço. Ele disse, tenho, tenho, doutor, que eu não tinha. Eu estava satisfeito. Aí ele disse, eu quero que seja trazido dos autos a prova da publicação dessa lei o município que eu defendia se ferrou, teve que pagar tudo, porque o juiz considerou inválida aquela lei, que já tinha não sei quantos anos, uns 15 anos, 20 anos, mas não foi publicada, porque a Constituição exige que os atos sejam publicados, e em consequência disso, a eficiência, se nós reunimos Legalidade, personalidade, moralidade, publicidade, nós temos a eficiência. Então, são princípios regedores. Então, o mais absurdo foi o que dizer o presidente, olha, em cinco dias responda sobre isso. Agora, está lá, bastava ele chegar, dar um despacho com cinco palavras, seis palavras. Trata-se, a divulgação de dados, trata-se de cumprimento, de princípios consagrados no artigo 13 da Constituição Federal. Arquive-se. Agora, se o presidente disse valores que não são verdadeiros, aí sim ele poderá responder o fake news, que eu acho que, apesar de todas as atitudes atrabiliárias do presidente, eu acho que ele seria extremamente irresponsável se fosse... É, divulgar, divulgar números que não são verdadeiros. Muito bem, obrigado pela explanação, muito, muito pertinente. Nós agradecendo a presença do senhor. E, e, e é, como eu disse que era duas, essa daqui é, é só um, uma base né, essa, é, que nós estamos vivendo a tecnologia, né? Eu é, gostaria de saber, então, assim, o que, é que o senhor acha sobre essa tecnologia da inteligência artificial é, e o, o que pode repercutir para a advocacia? É, tecnologia da? Inteligência artificial. Hum. É, entendeu? Muito bem, pertinente. Pertinente, olha, não podemos fugir disso, não adianta. Eu, apesar de não querer mais estar enchendo a minha cabeça de conhecimentos dessa área, e me aproveito disso, porque tenho duas filhas jovens que estão advogadas e que gostam é, e são obrigadas a, a. mais do que eu, porque eu já estou encerrando a carreira daqui a uns dias, e elas não vão continuar por muitos anos. É, mas eu me aproveito desse conhecimento delas. Mas não tem como fugir, não. Não há o profissional, o operador de direito, seja lá em que área for, como advogado, como promotor, como juiz. Do jeito que ele estiver operando o direito, ele vai estar submetido à tecnologia da informação é como elemento fundamental para o desenvolvimento de suas atividades. Não tem escapatória. Não tem jeito, não. É para fazer curso mesmo. Fazer curso de conhecimento de é, ouro, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que, por causa nome aí. Bacana e bonito, né? Mas fico só na distância. Quando eu me atrapalho aqui, eu recorro logo a uma delas. E ainda temos dois genros que entendem bem, melhor ainda. Eu fico me valendo disso. Mas vocês podem cuidar de se interessar por isso, porque vai ser fundamental. Olha, um exemplo interessante. É, um escritório funciona em Brasília, você não precisa estar nele. Sabe por quê? Porque o telefone toca lá, aí vem repercute no seu celular aqui na Bahia. É, por outro lado, eu não preciso ter um uma situação física bem montada lá, eu basta, basta alugar um condomínio daqueles, prédio de 10, 12, 20 andares, com salas, e você aluga por hora. Eu quero atender um cliente Brasília de tal tá hora tal tá hora. Eu vou lá e pago, atendo com secretária, com telefone, com computador, com internet, com tudo. Então, isso é tecnologia. É tecnologia de informação. Sim, sim. Então, é, se eu quiser dar entrada hoje num recurso agora à noite no STJ, daqui mesmo, onde eu estou, eu faço isso. Então, não tem como escapar. Não tem. E eu espero que vocês se interessem muito por isso para serem bons profissionais, excelentes profissionais, como tudo está indicando que serão. E eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a metodologia que está sendo empregada pela Agis. Eu só ouvia falar, mas eu tenho várias pessoas, amigas, que estão estudando a Agis e me trazem problemas constantes do que é feito, inclusive, para atividade extra -class que é o mais importante. Você não pode ficar limitado só àquela aula que você tem lá, seja virtual ou presencial. Você tem que estar é, tendo elementos e aprofundamento do seu conhecimento. E só assim, numa situação dessa, é que você amplia seus conhecimentos e abre a possibilidade de se aprofundar mais e mais e mais. E, consequentemente, fazer a diferença. E nós temos muita gente aí no mercado de trabalho pedindo para fazer outra coisa porque como profissionais operadores do direito não vão ter sucesso porque não se interessaram por estudar porque a metodologia dos seus cursos não foi capaz de lhe dar o conhecimento que você deve ter para ser um bom profissional do direito. É... Valney. tá desligado o seu áudio, Valnei. Se tu mandar o Valnei falar, aí vai vir noite. É, viu, Vidal? Vidal, doutor Josemar, Patrícia, Valnei. Eu quero agradecer a presença de vocês que estiveram aqui. Quero parabenizar e agradecer a presença de doutor José Santana. dizer que muito obrigado. Virão outras oportunidades na qual a gente vai estar convidando o senhor. Espero que o, o tempo presencial volte logo, que é para a gente poder levar o senhor lá para a para dar aula para a gente. Então, muito obrigado a todos e uma boa noite. Até, gente. Oh, Deus, boa noite. Muito obrigado meu irmão Zão. Deus abençoe. Tchau. Vou estar sempre à disposição, podem contar comigo.